Doutora Roberta Waters, presidente da Associação Americana de Psicanálise, Agnóstica. Ah, Agnóstica. E finalmente. E a maior autoridade em comportamento humano na Universidade Purdue. Indiana. Ótimo. Doutor Waters. Oh. Olá, Sr. Strobel. Por mais que eu queira ajudar um amigo cético, o que está propondo é completamente impossível. Mas como pode dizer isso? Se Charles Manson pode transformar seus seguidores em zumbis, assassinos, com certeza os seguidores de Cristo podem ser convencidos de suas próprias ilusões. Escute. Alucinações são como sonhos. Elas acontecem em mentes individuais. Não se espalham como um simples resfriado. Tá legal. Então, um hipnotizador transforma um palco cheio de vendedores de seguro em galinhas ciscando. Isso não está acontecendo ou...? Não, claro que está. O poder da sugestão pode ser muito profundo. Mas uma coisa é ser hipnotizado a fazer sons de animais. E outra, bem diferente, é fazer 500 pessoas terem o mesmo sonho. Para ser honesta, isso seria um milagre maior do que a própria ressurreição. E sem a tumba vazia, a senhora e eu não estaríamos tendo essa conversa. Se Jesus se recuperou dos ferimentos, isso resolve o problema. Todas essas pessoas poderiam ter visto Ele, não é? Sim, mas acredito que isso não seja um problema mental. Precisa falar com um médico. Claro. Doutor Waters, novamente obrigado pelo seu tempo. Foi muito gentil. Uh, antes de ir, eu posso perguntar uma coisa? Claro. É sobre seu pai. Eu estou curiosa. Como é a sua relação com ele? <risos> é... É... é complicada. Vou adivinhar. Distante, fria, não recebe muita afirmação ou expressão de amor. Culpado das acusações. Por quê? Bom, eu imagino como cética que você conheça os grandes nomes do ateísmo. Hume, Nietzsche, Sartre, Freud... Claro, alguns dos meus maiores heróis. Você sabia que todos eles tinham pais... Que ou morreram quando os jovens os abandonaram ou eram física ou emocionalmente abusivos. No mundo da terapia, isso se chama ferida paterna. Não. Eu. eu não sabia disso. Mas, com todo respeito, Dr. Waters, eu não tenho um pai amável, mas não significa que eu tenho problema com aqueles que têm. O problema que eu tenho é com o um pai amável inventado. Se Deus fosse real. Eu até poderia aceitar que ele me ama. Só que eu não acredito que ele seja real. Eu não discordo. Bom, infelizmente, minha esposa, sim. Os muitos problemas que estão acontecendo no meu casamento são bem reais. Bom, mais uma vez, obrigado.